O resultado do Wiki Loves Monuments 2021 foi anunciado no último dia 19 de abril. Concorrendo com mais de 172 mil imagens de 37 países, o Brasil ficou em primeiro lugar com a foto que retrata o Real Gabinete Português de Leitura, que fica no Rio de Janeiro. O autor do clique é o fotógrafo lituano Donatas Dabravoskas, que vive no Rio desde 2013. Veterano do Wiki Loves Monuments, ele já venceu a etapa nacional em 2019 com a foto Arcos da Lapa e venceu também a etapa brasileira da competição de 2021. Uma foto do monumento em homenagem a Carlos Drummond de Andrade na Praia de Copacabana. Apesar do histórico de vitórias, a premiação na etapa internacional do Wiki Loves Monument surpreendeu o vencedor do concurso. Sim, inesperado, completamente inesperado, porque eu não imaginei que alguma foto pode ganhar internacional. Eu vejo tanta foto bonita no mundo inteiro e muito bem feita, muito assim, pegada muito boa, edição e tudo. E aí, e minha não tem nada é demais, parece. Eu fotografei um, uma, uma, uma livraria de dentro e aí pessoal gostaram. Legal! O Real Gabinete Português de Leitura foi criado no século 19 por imigrantes portugueses e fica localizado no centro do Rio de Janeiro. O fotógrafo contou como descobriu o um monumento que fica a apenas 15 minutos de sua casa. Esse lugar está, assim, 15 minutos a pé da minha casa. E eu, por acaso, uma vez eu, eu vi lá nas redes sociais umas fotos que lá blogueiros, postos e tal, e falei assim, lugar bacana. E fiquei procurando onde fica, porque eu queria entrar lá e fazer uns cliques. E quando eu vi que está aqui, logo na perto da minha casa, eu disse, tem que ir para lá. <risos> e assim, entrei lá e eu fui lá várias vezes, porque eu pegava às vezes o um momento que aquele aquela luz em cima, aquele, aquela luminária, chandelier, não sei como dizer, está apagado, eu queria pegar ele excesso também nessa foto nessa foto particular não dá para ver porque o negócio fica mais por cima mas eu tenho várias fotos com LSCs vários ângulos eu fiquei lá procurando várias perspectivas com uma lente grande angular para para capturar assim tudo que é possível para capturar daquele lugar essa foto é de 2018 talvez ou 2019 2018 entendeu 2018 que eu fiquei clicando e aí elas estavam lá essas fotos e eu vi que esse gabinete está na lista de monumentos Aí eu resolvi jogar tudo lá, eu várias fotos dessa, dessa, desse, desse, desse monumento, digamos, desse, dessa livraria. Donatas não esconde a felicidade em saber que seu trabalho tem sido reconhecido a nível nacional e também internacional. A melhor coisa é que algo que eu gosto de fazer está sendo reconhecido, é muito bom. Me faz me sentir bem, sabe? Levanta a autoestima, não sei como dizer. Algo assim, uma boa sensação, bom saber, bom saber disso. O Wiki Loves Monuments é uma competição fotográfica anual organizada por membros da comunidade Wikimedia. Todas as fotografias inscritas na 12ª edição do concurso passam a fazer parte da biblioteca do Wikimedia Commons e podem ser consultadas e utilizadas por qualquer pessoa.